Mas Isa, normalmente quando a gente fala de ações Às vezes vocês limitavam ali a quantidade de produtos né, 10, 20, 30 Todas essas aqui estão para 100 mil produtos Em algumas 10 mil produtos 10 mil SKUs para ser inserido Mas o que faz sentido realmente? Faz sentido eu pegar todo o meu mix ali Colocar, entrar com o mix todo Não entrar né? A Nath já trouxe um pouquinho sobre a importância de jogar na curva ABC Mas o que faz sentido quando a gente fala de liquidação fantástica? — Perfeito. Olha, le, eu acho que é legal, o pessoal, é, focar bastante, né? A gente sabe que trazer todo o catálogo para uma ação, não sei se faz tanto sentido, mas o que, que a gente orienta que vocês foquem? Bom, pessoal, acho que a parte principal aí é focar nos seus produtos de Curva A e B. Então, entender aí, né, dentro da, da sua empresa, né, qual é a margem que você consegue trabalhar, né, qual que é o desconto que você consegue aplicar. Então, como você mesmo mostrou, né, Lê, a gente tem ação ali de até 70%, então, é um puta impulso, né? A gente viu aí, eu vi esses dias, essa semana toda, né? Que a gente tem mídia ligada, então a gente está fazendo muita propaganda aí né? Nos canais, então Globo e outros né? outros canais aí de TV Que é um grande impulso, então tanto para loja física quanto para o online Então é algo aí bem bacana Então né? olhem para dentro mesmo Identifiquem aí quais são os produtos aí que você consegue dar o um melhor desconto Para que com certeza tenha sucesso, né, Lei? É isso que a gente quer então, ainda dá tempo, o Ale mostrou ali a tela para vocês aderirem, né? Então, a Magalu Promoções, e aí vocês conseguem ali subir os SKUs de vocês, né? Para quem não subiu, né, Ale, tem que fazer com, né? com um pouquinho de pressa, né? Tá quase acabando, então vocês têm hoje ainda para analisar, né? E a gente coloca também um outro ponto que é bem importante, pessoal. Então, itens que eles tenham aí um bom estoque, né, Ale? Sempre bom estoque, porque não adianta a gente subir... Ali um produto bom, né, com um preço legal, se o estoque tá curto, então subam aí produtos de curva A, de fato, B, né? E aí com desconto legal, mas que vocês tenham aí um estoque interessante para que vocês consigam aí, é, né, desovar bastante. Bom, eu costumo dizer que a ação até a Nath trouxe e a Isa reforçou a questão da curva ABC, né? A gente tem, não tem como hoje se você quer ter performance dentro do mundo do varejo, dando mundo nem Cara, eu sigo né, o Rosadas, que fala de supermercado, e supermercado é a mesma coisa, é o mundo físico. Então, independente se você vende no mundo físico ou no mundo online, você sempre tem que jogar com estratégias diferentes dentro do teu negócio. Então, por isso que até a gente comentou que, às vezes, na curva B e C, você tem uma agressividade maior. O nosso trabalho é sempre tentar fazer uma curva B virar uma curva A, uma curva C tentar virar uma curva B, para você ir aumentando a quantidade de produtos que são relevantes para o seu negócio. Então, nem sempre a gente vai poder fazer uma ação na curva A, mas aí na curva B a gente consegue com menos competitividade e às vezes um pouco que a gente faz já é muito relevante, porque pode ser que é um produto que o teu concorrente não está focando na ação, que a galera costuma botar Aqueles arreizinhos de, de cavalo lá, esqueço o nome, sempre que olha só para frente aqui, assim, e só olha para a curva A quando tem ação. E aí, logicamente, gente, na curva A é, é onde a gente tem a menor margem, porque são os produtos de maior giro dentro do nosso negócio. Então, tendem a ser a menor margem. Não é uma regra, mas tendem a ser a menor margem. Nos outros, a gente tem muita oportunidade.